Olá, meu povo! Vamos fazer, então, começar a fazer o nosso casal Versalhes, né? Vamos começar pelo vestido, tá? Aí o próximo vídeo eu trago a camisa, tá? O vestido é um pouquinho mais complicado, então vamos começar com ele, tá bom? Então, bora lá! O que a gente vai usar? Aqui eu tô usando testoline, mas você pode usar tricoline, tá? Pode usar a oxfordine, Tá? Pode usar tactel, pode usar o tecido que dá melhor caimento, tá? Até tactel você pode estar tá usando aqui, tá? Tactel é ótimo para fazer esses vestidinhos aqui, tá? A gente tá usando tricoline, tá bom? Então, vamos usar também a essas gregazinhas aqui, tá? Eu optei pelo dourado, né? Porque é Versalhes, versátil então, né? E seguindo a... O conceito, né? Do Castelo Versalhes, do Jardim de Versalhes, eu escolhi, né? Esse floreado aqui, azul, porque o castelo lá dentro é todo azul com dourado, né? Então, mas vocês podem estar tá colocando outro nome no modelo, pode estar tá usando outras cores, tá? Podem brincar à vontade, esse modelo é super fácil de fazer ah, não é um modelo muito complicado e é tá muito na moda, né? É, é uma peça que foi pedida pela minha querida aluna Débora Viana, né? A Lu também pediu. Então, a gente resolveu fazer. A, a Débora me mandou esse, essa foto aqui, né? E ela tirou da net aí essa foto e me mandou... E eu estudei a modelagem ali, o molde e fiz esse vestido no meu tema, no meu conceito, da, do, do, do meu modo, né? Ela gostou, postei as fotos, ela gostou, então a gente veio aqui ensinar como que faz, tá bom? Então, bora lá, vamos aos moldes, vamos, vamos a, a modelagem, né? Então, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar. Da, da saia, os tecidos, né? Que eu já falei que é tricoline, mas você pode estar tá usando testolino oxfordinho ou até tactel. Então, aqui, ó. Eu vou colocar forro na saia, tá? Eu não sei se a peça que a Débora me mandou aí, a foto tem forro. Não dá pra ver, só tem essa parte da frente ali. Mas eu vou pôr, porque eu já expliquei pra vocês. Eu gosto da saia com forro. Caso você não queira colocar forro, não é necessário. Então, eu vou colocar um forro, tá? Branco. E um... Floreado, né? O tecido principal floreado. Você vai cortar duas vezes, tá? Um no forro, um no, no tecido principal. A ah, caso você não queira fazer com forro, você faz só com o tecido principal. Tá? Você quer é o babado, né? Os babados que vai ali entre o vestido, você vai cortar quatro vezes, tá? A ah, esse aqui é a, o filete da guia. Tá? Uma vez, eu coloco uma vez dobrado pra ficar mais forte, tá? Isso aqui é a frente, quatro vezes, tá? O nosso cos, uma vez dobrado. Nosso forro, né? Nosso forro das costas, uma vez dobrado. A nossa frente, molde um, duas vezes. Nossa frente, molde dois, uma vez dobrada, tá? Você vai usar filete... De dois centímetros aqui, pra gente tá colocando na peça também, ok? Também separei aqui um retângulo, né? E um filete pra gente tá fazendo um laço pra pôr no cabelo, tá bom? E a nossa grega que eu já falei pra vocês, né? Douradinha. E também, nosso botãozinho Rita e a nossa argola. Ou você pode estar tá usando meia argola, tá bom? Tá bom? Então, esses são os materiais que a gente vai usar para fazer o nosso vestido Versalhes. Bora lá, então. Bora começar a fazer o nosso nossa peça. Vamos começar com a nossa saia, nossos babados, tá? Tá? dar andamento aqui. Bora lá. Então, vamos começar por esse molde aqui, Tá? Vamos pegar a nossa grelha e passar por aqui, tá? Então, vamos lá. Que passamos, vamos passar no outro também. Passamos nas duas, vamos pegar o forro aqui. Eu fiz com um outra cor aqui o forro, mas você pode fazer com a mesma cor, tá, gente? E vamos pregar aqui. vamos para espontar, tá? assim, reserva, fazer a mesma coisa com o outro, tá? Ficou assim, reserva também. Vamos pegar a nossa saia agora. E vamos pregar a nossa... agrega aqui. Agora vamos pregar o nosso forro. Vamos para esse assim agora a gente vai franzir essas nossas saia e a nossa o nosso babado tá vamos pegar o nosso as nossas costas aqui o nosso porro das costas pra gente ter uma base até onde a gente vai franzir, como que a gente vai franzir, tá? Vou colocar aqui no 5, aumentar o ponto aqui, pra gente franzir. Bora lá então. A gente vê o tamanho mais ou menos, tá? É mais ou menos esse aqui. Sempre deixa mais franzidinho no meio, tá, gente? franzir os nossos babados aqui da manguinha. Pra gente ter uma medida, mais ou menos, aqui, a gente vai pegar a frente. E essa parte das costas aqui, ó. Colocar ombro com ombro aqui. Então, a gente vai fazer essa medida aqui, tá? Tem que ter essa medida aqui de babado, ó. Daqui até aqui. Hã? Vamos aqui da ponta. assim, aqui a gente já tem uma base agora o outro a gente faz com base nesse aqui Ver se tá do mesmo tamanho desse aqui. Aí, mesmo tamanho. tá aqui a saia e os babadinhos prontos. Agora, vamos pegar o nosso colete da guia aqui. Se você quiser fazer uma guia também, tá? Dobra uma vez pra dentro, outra vez pra dentro, tá? E uma vez no meio, assim, tá? Vamos passar uma costura aqui. Colocamos a nossa argola aqui. Reserva também. Vamos fazer o nosso laço, passar uma costura aqui por tudo, tá? virado como eu disse, né, tinha esquecido de falar vocês vão precisar de borrachinhas assim, tá ou tic tac, né vou pegar um pedaço da nossa grega aqui dois pedacinhos aqui eu vou fazer um laço grande, tá eu vou fazer só uma e você pode fazer maior, tá? Tem quatro centímetros, tá? Eu vou passar uma costura aqui no meio, tá? Avesso uma com uma avesso aqui. Aqui. E aqui também. Eu viro. Ficou assim. Eu coloco aqui. Vou pegar um pedaço de fio aqui. Aqui, agora, vou dobrar uma, uma vez pra dentro, outra vez pra dentro e uma vez no meio aqui, tá? E vou pegar os meus elásticos, colocar aqui. E aqui eu vou dar uma costura. Aqui para depois a gente amarrar o lacinho e agora eu vou enfiar o lacinho aqui dentro, vou colocar o lacinho aqui dentro. Assim Nosso laço tá pronto Reserva Agora vamos pegar as frentes Duas frentes, tá? Duas frentes E esse molde aqui, tá? E vamos pegar ombro com ombro aqui Uma coisa com a outra. Repare que as cavas estão do mesmo lado, né? Ok? Então, aqui... Pegamos o ombro, agora vamos preparar aqui o nosso... No direito agora, tá, gente? Vamos pôr no direito. Gente, aqui, ó, cuidem. Cuidem, porque aqui eu tive que desmanchar a peça, tá? Umas quantas vezes, porque eu preguei errado, tá? Então, peguem já esse molde de vocês aqui e vejam como que ele vai ficar depois de pronto, né? Ó, vocês vão pregar esse molde aqui de vocês aqui. Ombro com ombro aqui, bem aqui. Então, o babado de vocês tem que ficar pra esse lado aqui, tá? Então, vocês vão pregar ele no direito aqui, tá? E já vão colocar uma prega depois aqui, ok? Então, ó, aqui vamos deixar um... Meio centímetros aqui, só pra gente tá pregando a outra peça depois, tá? E vamos pegar o nosso babado aqui. No direito aqui, tá? Tá? no pescoço a gente vai deixar um meio centímetro para estar tá pregando depois a outra peça o nosso forro né aqui embaixo podemos ir até o final que depois vai o nosso cos. Centímetros aqui. Ficou assim. Agora vamos pegar aqui o nosso filete aqui e vamos pregar aqui, tá? pregado, vamos pegar as nossas costas aqui, que é esse molde aqui, e vamos pregar aqui. Parte de cima é essa que é mais larga, tá? Então, aí a gente vem aqui, ó, no ombro, tá? Coloca ela aqui no ombro e vai pregar ela aqui. coisa com o outro, tá? No ombro, aqui, no ombro, no ombro, no ombro, e vamos pegar aqui. Então até aqui no ombro, aí a gente vai pegar aqui, lembrando que o frente tem que estar tá para dentro aqui, tá? pegar o nosso filete aqui, tá? Já vamos achar o meio aqui certinho. Pra gente fazer um pique aqui. Achar o meio aqui também. E um pique aqui, tá? Aqui no pique a gente coloca... nosso filete da guia, tá? Sim. Vamos pegar o nosso cos. Aqui o nosso cos. Vamos achar o meio do nosso cos, Em cima e embaixo. E aqui, onde a gente fez o pique, a gente vai colocar bem no meio aqui, tá? Vamos colocar um alfinete pra prender. E aqui a gente vai vir... Pegando aqui, tá? Até do outro lado. Eu sempre arruma um filete pra ele ficar pra cá, tá, gente? Que depois a gente tem que despontar ele, tá? Os dois filetes pra ficar pra cá. Aqui a nossa, a no, o nosso babado aqui não faz mal que ele fique aqui por dentro, tá? Procura colocar quanto menos, melhor aqui, mas um pouco sempre vai ficar aqui dentro do nosso cos, Tá? Assim. Então, tá assim Você pode colocar, fazer um arremate aqui e colocar pra cá Ou deixar assim mesmo, eu gosto de deixar assim Então, aqui a gente fez um pique, vamos pegar nossa saia, tá? Vamos ver o meio aqui que é o meio Vamos colocar aqui nesse pique aqui E aqui a gente vai pregar a nossa saia, tá? Vamos deixar meio centímetros aqui, pra gente tá pregando a nossa peça depois aqui, né? A nossa frente aqui, tá? centímetros aqui também nosso Forro tá, gente. Então, aqui a nossa peça principal aqui já tá quase que pronta. Vamos montar o nosso forro. Olha só que linda que ficou, gente. Olha só que linda que ficou. Vamos montar o nosso forro. Então, tá aqui costa frente, né? Vamos montar aqui. Vou entregar os ombros aqui Pegados. vamos pegar a nossa peça principal, tá? E vamos pregar aqui. Vamos colocar um alfinete aqui. Aqui. E aqui a gente vai colocar ombro com ombro aqui. E vamos passar uma costura aqui na cava do braço, tá? Do outro lado, coloco o babado pra cá pra não correr o risco. Ombro com ombro aqui. E vamos... Esse tamanho que eu tô fazendo, tamanho 4, tá? Minha Sofia tá peluda e ela agora tá vestindo 4. Tá gorda e peluda, né? pelo Tem que tosar. Tem que tosar a minha Sofia. aqui colocamos para dentro aqui vamos passar uma costura aqui tá colocamos o filete para cima aqui tá porque depois a gente vai rebater aqui então toma cuidado aqui com esse filete tá Agora aqui, gente, pescoço aqui, tá? Ombro com ombro aqui, e a gente vai vir pregando aqui, ó, o nosso pescoço, tá? Ó. Ombro com ombro, ombro com ombro aqui, cuida pra não pegar o um, um nosso babado. E a gente vai passar uma costura aqui, aqui, e vai vir costurando aqui, tá? Bora lá, então. Cuida pra não pegar o babado. Vamos fazer piques. virar a nossa peça Aqui, agora, a gente vai pegar a costura de baixo do braço aqui com o lado aqui do vestido e vamos pregar aqui, tá? Vamos pregar aqui, costura, costura aqui e passando a costura aqui. Coisa aqui, tá? Essa parte aqui. Essa parte aqui. Essa costura aqui. A gente vai encostar nessa costura aqui. Essa costura aqui. Tá? Aqui. Aqui. Daqui até aqui. Deu pra entender, gente? Agora, vamos colocar tudo aqui, ó, pra dentro aqui, sai aqui pra dentro. E aqui nessa costura aqui, tá? Nessa última costura aqui do cos, essa aqui, a gente vai pegar essa parte aqui, tá? Então, aqui. Costura com costura aqui, essa costura aqui com essa aqui. A gente vai deixar só um buraquinho aqui no meio, pra gente tá virando a nossa peça, tá? Fica tudo embutidinho. Costura, costura aqui, costura, costura aqui, ok? Então, bora lá. E de... aí que sai, tá? Deixa um buraco e continua aqui. E aqui a gente vai virar a nossa peça. Assim, agora a gente vai prespontar tudo certinho, tá? Aqui o nosso, o nosso cos, já deveria ter prespontado antes, mas tá bom, deixa assim. Vamos. Antes, quando vocês pregarem o cos aqui, você já joga essa costura pra cima aqui, ó. Já passa um um presponto aqui, tá? Pra ele ficar bem certinho, tá? O que eu esqueci, mas deixa assim. Vamos prespontar a nossa peça, tá? E... Aproveitar pra fechar esse buraco que ficou, tá bom? Bora lá. Vamos arrumar aqui esse buraco aqui, colocar tudo pra dentro aqui certinho. E já vem prespontando, tá bom? Vamos lá. e agora como a gente não despontou aquela hora lá a gente vai vir despontando aqui em vez Quando vocês pregam aqui o cos, vocês já façam esse ponto aqui, ó. A gente fez agora, né? Mas poderia já ter feito antes. Também não vi que a linha azul tava embaixo, acabou ficando aqui. Mas, como é pra minha Sofia, vai ficar assim mesmo, não vou desmanchar. Vai ficar assim mesmo, tá? Mas, é isso aí, tá? Vocês coloquem a linha da cor. Pra fazer um acabamento bom, né? E também, quando fizerem, pregarem essa parte aqui, o peito, no cos, você já pressponta essa parte de cima, tá? Então, é isso aqui, tá? O vestido versal está pronto. Eu vou lá colocar o botãozinho, né? Os nossos botãozinho Rita aqui. E já trago para mostrar para vocês um colocar aqui três botãozinhos, é, três botãozinho já tá ótimo. Se você tiver o botãozinho da cor aqui, pode ser o botãozinho branco ou até mesmo esse Tiffany aqui, tá? Para ficar bonito, tá? Tá lindo esse vestido, ele é muito lindo, muito maravilhoso. E tá super na moda. Então, eu vou lá colocar botãozinho e já volto pra mostrar pra vocês como que ele ficou prontinho com o botãozinho, tá bom? E assim ficou o nosso vestido, olha só. Que lindo que ficou, olha só. Esse modelo tá em alta aí, tá? Pro mundo pet, tá em alta pras bebezinhas pet aí, tá? Tá Super na moda, então, vale muito a pena você fazer, tá? Sempre faça um lacinho pra acompanhar teus vestidos, tá, gente? Essa é uma dica que eu dou pra vocês, tá? Ah, olha esse aqui, ó, também, mesmo modelo, tá? Ó, esse tecido aqui você vai encontrar lá na Felipe Malhas, tá? Olha só, que lindo. Felipe Malhas tecido, eles têm tudo e qualquer tecido maravilhoso lá pra vocês, tá bom? Então, corre pra lá. Tá? Você quer a modelagem, vai lá pro nosso site, corre lá pro nosso site, tá? W, w, w, Pet Mold, vai lá, compra, já tá disponível essa modelagem. Tem o casal, que é o menino e a menina, você pode estar tá comprando os dois juntos, né? Ou você pode estar tá comprando unitariamente, né? Separadamente, né? Claro que se você comprar os dois juntos, você ganha aquele descontão, tá bom? Então, corre lá pro site. E os tecidos, vocês correm lá para Felipe Malhas e... Pega lá na Felipe Malhas, tá bom? Eles têm tudo e qualquer tecido maravilhoso lá pra roupinhas pet. Tá bom, gente? Então, por hoje é só. Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Bora fazer roupinhas pet, tá bom? Eu amo muito vocês. Sempre colocando Deus em primeiro lugar. Deus no negócio. O sucesso é garantido. Beijos, beijos, beijos. Eu amo muito vocês. Fiquem com Deus. Tchau!